Pegar o pequeno é uma cena da English Experience com mais uma fast tip, uma dica rápida de inglês com expressões, giras, coisas que a gente utiliza de verdade no dia a dia. Sabe aquela expressão que a gente usa muito em inglês é, sei lá, como é que eu falo sei lá in em inglês? A expressão correta é, search me, search me, do jeito que você está vendo escrito aí em inglês e no alfabeto fonético internacional. Aplicação numa frase, Hey. Why did she do that? Search me. E antes desse vídeo terminar, lembre-se de não se esquecer de se lembrar, de se inscrever no canal, deixar seu joinha aqui no vídeo. E se tiver alguma expressão que você não sabe, que você quer saber, coloca aqui nos comentários que eu trago tudo isso para você. E aqui na descrição desse vídeo, você tem uma série de links para baixar meu e-book gratuito, para o meu curso de inglês gratuito. É só procurar aqui na descrição, tem vários links. Escolhe aí o que mais te agrada, o que for mais interessante para você. Ok? See you. Bye bye!